Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar três coisas que todo novato precisa fazer se quiser ganhar dinheiro com apostas esportivas na Best 365. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas hoje. E é isso, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar três coisas que são basicamente obrigatórias. A todo iniciante que quiser ganhar dinheiro, precisa fazer o que eu vou te mostrar neste vídeo aqui agora, tá bom? Mas antes de mais nada, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo agora, porque o seu like é como se fosse o meu termômetro para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui do canal, ou não e é claro pedir para você se inscrever aqui no canal mas isso é mais por você do que para mim tá bom porque eu tenho certeza que você quer ganhar mais dinheiro hoje na internet ou na verdade não, você não estaria aqui nesse vídeo então para você não perder os próximos conteúdos de jeito nenhum e aumentar os seus resultados aumentar os seus lucros eu vou dar três segundos para você se inscrever neste exato momento então vamos embora Bom, então é isso, olha só, eu vou te mostrar três coisas que você precisa fazer se você é um iniciante hoje E quer ganhar mais dinheiro na Best 365. Essas três coisas que eu vou te mostrar agora são baseadas, ok, nos alunos do meu treinamento é, Tropa Milionária Por quê, tá? Só para você entender Só hoje, para você tomar noção, vou tentar te mostrar aqui, não sei se eu vou conseguir te mostrar com exatidão Mas somente hoje, olha só isso daqui, ó, somente hoje o meu grupo VIP já teve oito green seguidos, tá? Até o momento nós estamos com 100% de acertos aqui, ó. Isso aqui é dentro do meu grupo VIP. Olha só para o seu isso aqui, mano, que loucura. A última entrada nossa aqui teve uma odd de 4.0, como você pode ver. Lucro de 4.0, tá? Ou seja, se você colocou, por exemplo, 100 reais, voltou 400 reais. Se você colocou 50 reais, voltou 200 reais. Estamos invictos hoje até o momento, beleza? Só que aí você me pergunta, tá, Júnior, mas o que que tem a ver o resultado do seu aluno, por exemplo, com o conteúdo desse vídeo, tá? Só para você entender um pouco melhor. Bom, primeira coisa é que você precisa entender se você quiser ser lucrativo, tenha uma meta. Por que, que eu estou dizendo isso, tá? Olha só, como você viu aqui até o momento lá no meu grupo, está com 100% de acertos hoje, né? 100% de greens Só que eu não sou hipócrita de chegar aqui e dizer para você que meu grupo não tem rede, que meu robô, né? Que no caso é um robôzinho que envia as entradas lá, não erra. Mentira, isso acontece, é claro que tem heads dentro do meu grupo também E o que, que acontece é que se você não estipular uma meta pra você, mano Se você continuasse, é, sabe... Tratando esse negócio com ganância, você pode pegar um green aqui, você pega outro green ali, pega outro ali, e se você bater sua meta e não parar, uma hora você vai acabar pegando o red, e você vai falar o quê? Vai falar que a plataforma está roubando, que a plataforma não funciona, que não sei o quê. E não. Tudo isso porque você foi ganancioso e não parou na hora de bater sua meta. Então a primeira dica que eu deixo para você é: estipula uma meta, tá? Seja de 10 reais, seja de 20 reais, seja de 50 reais, não interessa. E ao bater essa meta, você vai parar. Fechado? Não interessa se são 8 horas da manhã e você bater sua meta. Não interessa se são 10 horas da manhã e você bateu sua meta. Bateu sua meta, mano? Descansa. Só volta no outro dia, beleza? Segunda coisa, se você quiser ganhar dinheiro de fato com este negócio de uma pessoa lucrativa, tá? Seguir uma gestão de banca na risca. Talvez você vire agora e fale assim também. Ah, Júnior, mas todo vídeo você fala isso. E como você sabe? Só que é o problema? Que eu falo isso em quase todos os vídeos e você, na maioria das vezes, não tá seguindo o que eu tô falando. E por isso que você não tá ganhando dinheiro, tá? E para mim, não ter uma gestão de banco é uma das maiores armadilhas para fazer as pessoas perderem dinheiro nesse negócio. Vou te dar um exemplo baseado também aqui no TROP, tá? Só para você entender. Bom, para os soldados aqui do meu treinamento, eu libero uma planilha de gestão, tá? Porém, vários alunos, ainda assim, mesmo que eu dê uma planilha de gestão para eles aqui, né, que eles tenham disponível uma planilha, muitos ainda acabam quebrando a banca. Agora, adivinha o seguinte. Adivinha quais são os alunos que quebram a banca é, aqui também, mesmo tendo acesso ao treinamento? São exatamente os alunos que não seguem a gestão de banca. Exatamente esses alunos, tá? Muitas vezes o cara pega um red, quebra e fala que o mercado não funciona, que a bet está roubando, que não sei o quê. Cara, me desculpa, tá? Mas... Se você quebra a sua banca, por exemplo, com um único red, É, é porque você não teve direção de banca, mano Inclusive tem um vídeo no meu canal Vai até aparecer o card para você aqui agora Que eu mostrei os meus ganhos dentro da best 365 Incluindo um red que eu peguei no dia, por exemplo E ainda assim o meu lucro foi absurdamente maior Mesmo tendo um red Por quê? Porque não é um red que quebra sua banca Se você quebrar sua banca com red É porque você não teve gestão nenhuma Ó, é o seguinte Pra você que é novo neste mundo tá, Eu quero te convidar pra fazer parte Pro meu grupo gratuito lá no Telegram, tá? A gente acabou de passar a marca de 12 mil pessoas Ó, vou te mostrar aqui E só de ontem pra hoje No meu grupo gratuito Teve mais de 8 greens Então pra você que tá iniciando Quer saber mais sobre o mercado E quer pegar já algumas entradas lucrativas Te recomendo entrar lá agora, tá bom? Eu vou deixar o link do meu grupo gratuito Aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e entrar lá agora mesmo, de graça, tá bom? Bom, agora vamos para a terceira coisa que vai fazer com que qualquer iniciante ganhe dinheiro dentro deste mercado. Isso daqui tem a ver com ter controle, tá? Que é o que? Quer saber exatamente a hora de parar quando tá perdendo. Mas como assim, Júnior? Saber a hora de parar quando tá perdendo. Bom. Outro motivo que fazem as pessoas quebrarem muito a banca aqui é o seguinte, tá? Às vezes o cara vai lá, pegou uma sequência de greens, sabe? Pegou um, dois, três, quatro, cinco greens. E aí ele já sabe, lá no fundo ele já sabe que poderia ter parado. Mas não, ele ainda insistiu em continuar, beleza? E aí ele vai lá, pega um Red. Bom, mesmo talvez com aquele Red ali ainda lá, ele não tirou o lucro dele, né? Tipo assim, aquele Red não roubou o lucro dele, ele ainda tá lucrativo no dia. Bom, ele poderia fazer o quê? Parar novamente, mas não. Vou pegar só mais uma entradinha pra recuperar esse red que eu peguei. Aí vai lá, pega mais outro Red. Aí agora ele já começa a ficar no prejuízo. E aí, ao invés de parar, o que, que acontece? Ele fica mais afobado, começa a ficar mais nervoso, começa a ficar triste e não vou pegar mais uma. E aí vai virando aquela parada compulsiva. E aí vai lá, toma mais um Red. E aí, na hora que vai ver, aí sim, o cara vai lá e quebra a banca. Então é aquela questão de não ter um controle emocional. Acredite em mim, você vai ser 12 vezes, 15 vezes mais lucrativo quando você conseguir ter essa maturidade, tá? De entender a hora de parar. Seja você ganhando, mas principalmente também perdendo. Porque a gente tem muito essa, esse hábito, tomou um red ali, você fica puto, quer pegar mais e tudo mais, aquela coisa doiva e aí vai, vai perdendo mais. Então. Tenha essa maturidade, entenda a hora de parar, quando tá ganhando, bateu a meta, para, tomou um redzinho ali, às vezes que afetou legal, que afetou seu psicológico, te deixou nervoso, para. Isso vai fazer o teu game subir de nível, vai fazer você conseguir resultados assim, mil vezes maiores basicamente, tá bom? Bom, e se você quiser saber mais como funciona o meu treinamento, Tropa Milionária. Vou fazer o seguinte, eu gravei um vídeo aqui para o meu canal mostrando o curso por dentro, mostrando os grupos VIPs por dentro, mostrando os resultados dos meus alunos, mostrando como funciona tudo, tá? Vou deixar um link aqui debaixo desse vídeo, é o primeiro link aqui na descrição. Clica lá, vai lá assistir agora para você entender como que funciona o Tropa, para você se tornar um soldado também. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, até o próximo vídeo e valeu!